Vídeo para teste aí galera Deixa eu falar para vocês o seguinte Bem-vindos ao meu canal, para quem não é inscrito para quem é inscrito, muito obrigado por se inscrever no meu canal é, Voltamos agora a fazer vídeos novamente São diferentes, de, né? São várias formas de fazer vídeo é, Que nem meu canal, meu canal é eclético Então eu procuro fazer é, Vídeos de brincadeiras Zoeira, é, utilidade é, Denúncias então é eclético, né? e tudo um pouco aqui. Então eu vou falar para vocês uma coisa. É, eu estava de férias, aí resolvi fazer dois quartos para as crianças aqui em casa. Não sou pedreiro nem nada. Assisti três tutorial no YouTube, aí fiz dois quartos. Pedi para um pedreiro assentar as portas para mim. o Pedreiro assentou uma porta. Aí eu vou te mostrar para vocês o que aconteceu numa porta que ele assentou e a outra porta que eu assentei. Então esse quarto que nós estamos aqui é da Diana, minha filha. Então eu vou mostrar para vocês aqui a porta que ele assentou. Aí depois eu vou mostrar outro quarto, a porta que eu assentei. Mesma coisa, ele é pedreiro profissional. Eu sou curioso, um amador. Aí eu vou mostrar pra vocês os defeitos que aconteceu. E a solução que eu achei Prático, simples e barato, entendeu? Curta esse vídeo até o final, não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se foi útil para você, deixa no comentário e compartilhe o máximo possível. Vamos fazer esse canal crescer. Estou quase atingindo 5 mil inscritos, graças a Deus. Então, eu vou fazer esse vídeo e vai ter vários vídeos no próximo. É que esse problema de pandemia está complicado, né? A gente sair fazer vídeo e eu gosto de fazer uns vídeos de brincadeiras, né? Mas enquanto não posso sair. Trabalhando em casa, vou mostrar o meu trabalho dentro da minha casa Eu vou mostrar primeiro o quarto da Diana Depois eu mostro o quarto do William Depois eu mostro pra vocês aqui o que aconteceu nas portas Tá ok? Então galera, é o seguinte Esse daqui é o quarto da Diana Tá pintado, que eu já pintei, ó Tá pintadinho Já pintei Entendeu? rebocadinho, que não tinha nada rebocado. Paredes, paredes novas. Essa parede aqui, ó. Essa parede aqui é novinha. Essas duas aqui já existiam Então, essa porta aqui. Essa porta foi eu que assentei. A porta, uma porta boa. Só que ela tá pegando lá em cima lá. Né? A porta não tá nem limpa ainda, que eu não terminei de limpar ainda. Ó. Ela tá pegando lá em cima. Ó Tá raspando, tá pesado Ó Já coloquei a fechadura Coloquei a fechadura aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Já coloquei a fechadura Entendeu? Ela tá pesada Aqui a fechadura Eu coloquei, tá certinho, bonitinho O espaçamento aqui Tá legal Coloquei espaçamento que tá certinho, legalzinho aqui o espaçamento aqui. Porém, o meu problema deu ali em cima, ali, ó. Tá vendo aquela rachadurazinha na madeira lá em cima? Então, o batente é de pinos. Uma madeira mole. Conforme o peso do, dos blocos em cima, ela tende a dar uma empenadinha. Eu não dei a folga necessária, tanto é. Que tinha uma folguinha aqui, ó Tem uma folguinha bem aqui em cima Aqui, ó Aí você vai decorrendo aqui, ó Quando chegar ali Da rachadurinhazinha pra lá Não tem folga nenhuma O que eu tenho que fazer? Tem que dar uma lixada pra dar um espaçamento O porém é o seguinte O porém é o seguinte Deixa eu falar pra vocês Precisa de uma plaina. Eu não tenho uma plana. É... Eu não tenho uma plaina né? Mas o que acontece? Que eu decidi Eu decidi usar a furadeira Essa furadeira aqui Que eu sempre usei ela aqui para todo serviço aqui dentro de casa É o que o pobre tem Normalmente quem não tem uma furadeira tem um vizinho que tem Aí eu comprei essa peça aqui ó. Esse jogo de peça aqui Eu vou tentar utilizar essa peça maior aqui E essa peça aqui Para dar plainada se eu não conseguir, não tem jeito. Vai ter que ser na lixadeira. Eu vou ter que procurar alguém que tenha uma lixadeira para dar uma planeada. Mas esse é o método mais simples e barato. Se você tem uma curadeira. Esse kitzinho aqui custou para mim R$19,90. Aí falar assim, ah 19,90 R$19,90 é caro. Paga um pedreiro fazer. Você vai pagar R 120 Na outra porta lá, eu vou mostrar outra porta lá que foi pago o um pedreiro fazer. A diferença que deu. No meu ver, eu que não sou pedreiro Que eu fiz essa aqui Que ela se deu um pouquinho para aquela rachadura Aí, eu tenho que fazer Eu tenho que nivelar ela entendeu? Procurei no Youtube Não achei nada Simples e barato Que possa fazer com que eu lixe essa porta Mais barato ainda Não achei, esse daqui, esse método aqui É eu que estou testando Entendeu? Eu fui comprei e eu vou testar esse método aqui Vou postar se deu certo, beleza, se não deu certo eu vou postar que não deu certo, de qualquer forma esse vídeo vai ser postado Depois eu irei fazer o serviço numa outra porta, aí eu vou mostrar para vocês a diferença de um pedreiro profissional e de um amador que sou eu, que sou um curioso, beleza? Volto daqui a pouquinho aí com a sequência do vídeo, para não ficar muito longo Yeah. E aí galera, depois de tanto barulho Terminei Vou mostrar pra vocês aqui ó. Comecei com a rosinha Depois peguei esse estilo cone aqui Terminei ela aqui Agora você vai ver Vou abrir e fechar a porta e Resolvido o problema galera Simples e barato Com apenas 20 reais e uma furadeira Você consegue consertar O batente de uma porta Sem precisar de uma plana, que você vai comprar uma preina muito cara, não compensa. Uma preina custa mais de 150 reais, uma boa. E não é de você comprar coisa paralela que não vai funcionar. Então, simples, barato, e você mesmo pode fazer em casa. Faça você mesmo. mostra mostrar pra vocês aqui, ó. A porta tava pesada. Lá em cima, lá. Vou mostrar lá em cima, lá. Tava pegando aqui. Tá pegando aqui, nesse nó. Então eu vou mostrar pra vocês como está o estilo da porta agora. Ó, não pegou nada. Aí, ó, abrindo sozinho agora. Ó. Com o um dedo, ó. Não tá nem rangindo mais. Leve. Fechou. Abriu. Fechou. Simples, fácil, custo 20 reais. e uma furadeira que você tenha na sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe para todos os seus amigos que você gosta de fazer o serviço na sua casa, uma maneira simples e barata para você consertar o bater de uma porta. Como não vi vídeos igual a esse no YouTube, resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Abraço, fico todos com Deus. E bora para a próxima porta.